Olá, sou Letícia Samoia, tenho 27 anos e passei em primeiro lugar no concurso do Ministério Público do Ceará para o cargo de psicóloga pela Banca CESP e estou aqui a convite do Psicologia Nova para poder contar para vocês um pouco dessa minha trajetória. Eu decidi estudar para concurso de psicologia já Desde antes de entrar na faculdade, eu já tinha esse pensamento. Eu quero ser psicóloga clínica e quero é, passar no concurso para algum órgão da justiça. Já tinha isso em mente. Esse desejo só foi aumentando mais com os estágios que eu fiz na faculdade. Nessa época, antes de formada, eu cheguei a fazer três concursos. né eu fiz o concurso da Le Pen, Fiz concurso do Hospital Universitário e fiz do Conselho Federal de Psicologia. Não passei nesses, não lembro que classificação eu fiquei. Depois teve o concurso do Tribunal de Justiça do Piauí. E na época eu era estagiária do TJ Piauí. E aí eu queria muito passar, né? mas realmente não, não consegui me dedicar na faculdade para estudo para concurso. Eu realmente estava... Focada nas, nas práticas da universidade. Então, eu só fui realmente me dedicar a esses estudos depois que eu entreguei meu TCC, né? já final de 2015, início de 2016, né? Então, cinco anos de formada. O próximo concurso que eu fiz foi da Empresa Mariense de Serviços Hospitalares. E eu lembro que no dia da prova, na minha sala, estava a psicóloga que passou em primeiro lugar no TJ Piauí. Pra mim, eu já pensei, ah, tô estudando, começando a estudar agora. Tem muita gente que tá estudando há mais tempo. E eu fiz a prova bem tranquila, sem pressão. Realmente, eu só queria testar, né? Pra minha surpresa, quando eu fui olhar o gabarito, eu tinha fechado a psicologia. Eu fiquei, caramba, né? Dos 100 pontos totais da prova, eu fiz 90. Acabei passando em primeiro lugar. era mesmo sendo um seletivo e tudo, mas eu fiquei bastante feliz na minha primeira aprovação, que eu realmente não esperava. E o outro concurso para mim foi um baque foi o concurso da Prefeitura Municipal de Teresina eram 17 vagas. E eu, na minha imaturidade, pensei, ah, já que eu passei em primeiro, no anterior, né, eu tenho a obrigação de ficar ali entre os primeiros. Inclusive, fiz a prova bastante tensa, né, com esse tipo de pensamento. E depois, quando chegou o resultado, meu nome não estava lá. Para mim, foi um baque. Eu não tinha é, muita noção de que é, varia muito essa questão de concurso. Né? Se é um seletivo, se é um efetivo, qual é a banca, qual é o salário. É, como está a concorrência a, na época da prova, quanto tempo tendo do edital para a prova. Então, assim, são muitos detalhes que fazem muita diferença e eu não tive noção disso. Né? Eu fiz uma listinha né, da, dessa trajetória. O próximo foi o da Conselho Regional de Psicologia. Né? Era uma vaga, eu fiquei em quinto. E o outro concurso foi da Fundação Municipal de Saúde de Teresina, também um seletivo. Eu fiz a prova né, e aí quando vi o resultado me surpreendi, que eu tinha passado em primeiro. E aí, um pouco tempo depois, eu fui trabalhar lá, né, passei alguns meses. Mas depois eu vi que eu não estava me identificando com aquele trabalho em específico. E preferi deixar a vaga para uma outra pessoa, porque era um temporário, né? Então, eu só antecipei a minha saída, para poder me dedicar ao a que eu realmente queria. É, um outro concurso que eu fiz foi do TJ Pernambuco, era só cadastro reserva, eram 15 polos, eu fiquei em segundo. E até hoje rola, né? Não chamaram muita gente, não chamaram ninguém do meu polo, tá rolando aí. Um outro foi do TJ Mato Grosso do Sul, era só cadastro reserva, acho que foi em trigésimo da Ampla. Depois teve o TJ Paraná, que pra mim foi um baque também. Essas frustrações tão comuns no mundo de concurso. Eram 17 vagas, eu tinha ficado em quarto na Objetivo. Então eu já fiquei já imaginando, eu me trabalhando lá, né? queria dar certo e tudo. E aí depois, no resultado da redação, eles corrigiram 300. Mais de 300, né? Com os empates. A minha surpresa, eles eliminaram 216 pessoas dessas mais de 300 por não alcançarem a nota mínima na redação. Fiquei bastante frustrada, elaborei recurso, mas nenhuma dessas pessoas teve a nota majorada. Então eu fui de quarto para eliminada. Fazer o quê, né? E aí depois disso, Fiz um monte de reprovação, né? Fiz a prova da BIM, fiz a prova do Superior Tribunal de Justiça, fiz a prova da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, fiz do TRT Segunda Região, fiz o, do Ministério Público do Piauí. Fiz, então foram. Ah, fiz a prova do Hemocentro também. Então foram, assim, umas seis, sete reprovações seguidas. Depois teve a prova da UFP, e eu nem iria fazer, que eu pensava que tinha que viajar e não era meu foco, né? Mas como a prova era aqui, eu resolvi fazer, né? Eu sou dessas que, quando dá para fazer a prova, né, as condições são favoráveis, eu faço, nem né? que seja para testar. Então. Esse, nessa caminhada, acho que eu fiz mais de 20 concursos. E, pra minha surpresa, eu fiquei em primeiro lugar na objetiva E aí depois, quando sai o resultado dos recursos, eu fiquei em segundo. E aí eu ainda espero ver se vão me chamar ou não. E aí nesse contexto, né, eu fiquei assim, ah... Que de repente me chamam lá, né, e aí saiu o edital do Ministério Público do Ceará. E eu, a princípio, não quis fazer. Então, assim, eu achei que não tinha muita chance, porque já tinha feito um monte de concursos, outros concursos maiores e não tinha passado. E a questão do salário, né? Eu vi só a remuneração seca e bruta, e pensei assim, não, é, é praticamente o da Universidade Federal. Então, não sei se vale muito a pena eu viajar para lá. E aí foi por insistência de uma amiga minha que eu acabei fazendo a prova. Ela foi me mostrar a Letícia, vale a pena sim fazer esse concurso. Aí ela ficou brincando, menina, vem comigo, nem que seja só para viajar, não precisa pra fazer a prova não. <risos> Ficava dizendo, né? e realmente me mostrou, olha, tem, tem esse... Tem essa remuneração, mas tem depois o auxílio, tem a porcentagem de não sei o que, e o plano de carreira pode chegar a tanto. Né? E aí eu fiquei, nossa, não imaginava. Então, uma dica para vocês, não olhem só a remuneração seca e bruta. Né? Olhem sempre os auxílios e o plano de carreira, porque muitas vezes esse valor duplica, esse valor triplica. E aí você deixa de fazer um concurso bom porque não sabia. E assim, tem umas informações que são bem difíceis de encontrar, né? Então você tem que sair procurando mesmo um sai para saber como é essas informações de como é que fica realmente... É, é, às vezes até a carga horária também. Carga horária, é, é, plano de carreira, como é que fica isso aí. Eu fui estudando, né? Eu estava nesse ritmo de estudo desde que eu comecei a, a estudar, né? depois de formada. Claro que muitas vezes eu uh, uh, passava dias sem estudar, né? mas eu estava nesse ritmo. né? Como eu gosto muito de psicologia, então para mim muitas vezes não era é, um, um sacrifício para mim. Tinha um dia que eu ficava de meia-noite até sete da manhã estudando e nem via o tempo passar, né? porque psicologia realmente é uma área que eu gosto muito. Mas, em compensação, outras matérias, para mim, eram muito ruins. Estudar os regimentos e leis internas, para mim, era um saco. É, inclusive, no TJ Maranhão, que eu esqueci de falar, é... Eu estudei bastante regimento e lei. Não, eu, eu acho chato, mas vou tentar lá estudar. Passei horas e horas né, vendo vídeo aula e fazendo resumo. E ainda das seis questões relacionadas ao assunto, eu só acertei uma, que foi a que eu pensei que eu ia errar. Ou seja, eu não aprendi nada. Então, quando foi a prova do Ministério Público, eu pensei assim: não, eu vou fazer né, as matérias básicas. E aí, regimento, eu vou dar só uma olhada rápida. Que é para ver se eu consigo acertar pelo menos uma ou duas questões. Eu tentei estudar tudo e não aprendi foi nada. E aí, assim, eu fiz. Né? O que eu sabia, eu coloquei. E o que eu não sabia, eu deixei em branco, né? Já que na CESP, uma errada não acerta. Eu fiz assim, eu respondi 100 questões, deixei 20 em branco. Errei 20, né, então na, na líquida eu fiquei ali com 81, se eu não me engano. E aí depois, quando eu olhei o resultado, eu realmente fiquei bastante feliz. Só na hora do resultado, foi assim, eu fiquei feliz não normalmente é triste, né, porque eu pensava que tinha tirado mais na redação, né? então eu fiquei em quinto lugar. Depois disso, né, eu fui ver, não, não quero ver o que foi que eu errei nessa redação. E eu olhei a minha redação e olhei o espelho e achei que tinha alguma coisa errada. Né? E eu mandei para três cursinhos pra parar todos. Né? Todos disseram a mesma coisa. Né? Você tinha que ter tirado a nota máxima no, no conteúdo. E assim eu fiz, né? Eu elaborei um recurso. Mas, assim, é, como eu já tava lembrando do TJ Paraná que não aceitaram a redação de ninguém, então fiquei assim, é, pode ser que aumente, mas não tanto, né, não sei. E pra minha surpresa eles realmente majoraram a nota toda, e aí eu pulei de quinto pro primeiro, foi uma coisa que eu não esperava, na verdade sim, esse concurso todo foi uma coisa que eu não esperava, é claro que eu estava estudando, não é que eu tava com um pensamento negativo, mas é porque esse concurso em específico eu não imaginava assim, que ia ser nessa hora. Então, eu tava ali só estudando e estava nessa hora dar certo. Eu não imaginava que ia ser agora, <risos> que eu realmente ia ter um concurso que eu queria dessa área e efetivo. Inclusive, é, antes de fazer a prova, eu passei para caramba em Fortaleza. Foi antes da pandemia. Foi, teve um ano para dar esse resultado. Então, eu passei de boom eu fiz na praia, eu fiz tirolesa, fiz tobogã, e aí quando chegou na hora da prova eu pensei assim ah, não tem nada nenhum para passar não a viagem na valer por aí e coincidência ou não, eu nunca tinha feito uma pontuação tão grande na SEP e sim, aconteceu, então é, às vezes as coisas acontecem quando a gente menos espera então às vezes a gente pensa que vai acontecer e não vai e às vezes a gente pensa que não vai acontecer e vai. Então, eu particularmente prefiro é, ver o que, que vai dar. Né? Vou fazendo, assim não fazer a prova com o que eu sei, né estou acostumada a fazer questão. Eu, nessa minha trajetória, já fiz mais de 11 mil questões. Eu não tenho como dizer mais, porque assim eu estava com um aplicativo né, de questões e aí lá tem mais de 10 mil. Só que além dessas 10 mil, eu fiz mais algumas de livro, do material do Psicologia Nova, né? E, e outras questões mesmo, assim, né? Então, foram mais de 11 mil questões que eu fiz. No começo, eu foquei mais na teoria, né? Eu tava vendo teoria, vídeo aula E depois, eu comecei a me focar mais em questões. Então, eu fazia assim, é, eu respondia as questões, e aí o que eu tava errando, eu ia lá revisar, para ver o que, que eu tava fraca. E aí, o que eu tava acertando mais, eu dizia, não, vou ver se eu não, não por enquanto, eu não respondo questão desse conteúdo, né, já que tá dando certo. Então, por exemplo, português, é, eu tinha uma base boa na escola, então essa base me ajudou muito, então eu pouco estudei português. Como eu vi que eu estava acertando razoavelmente, bem, então eu decidi não, não, não foquei muito nessa parte em específico. Bem, eu passei por muitas frustrações né, nessa minha trajetória de estudar para concurso, mas o que me ajudou a não desistir disso foi justamente não abdicar de tudo para estudar para concurso. Por mais contraditório que isso possa parecer, então, assim, eu dizia que eu só ia começar na clínica, que era um desejo que eu tinha desde antes de entrar na faculdade, depois que eu passasse no concurso. E foi justamente esse trabalho como psicóloga clínica que me fez ver que eu queria continuar é, atuando como psicóloga, né? Tava, ajudou a ver esse objetivo final, né? Tanto é que. Eu não estudava para nenhuma outra área, né? Esse, nesses cinco anos, eu só, fez com, eu só fiz concurso de psicologia. Né? Eu disse que eu ia tentar até conseguir, né? e queria mesmo na minha área. Eu já cheguei a pensar em fazer, mas nunca me dediquei nem estudei para isso. Quando eu fazia um concurso, eu já pensava assim, pode não ser nesse, mas é, o que eu estudei vai servir de base para outros. Então, eu enxerguei realmente como uma trajetória, como realmente foi. Eu passei muito tempo só estudando em casa, né, e isso estava me desmotivando, porque eu ficava naquela de, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa útil, uma coisa útil para uma pessoa, para a sociedade, né, enfim, fazer algo. Eu não queria só estudar. Então, esse trabalho me ajudou nisso. Então, é, apesar de eu gostar muito de estudar, é, eu não, não queria me apegar a esse status de concurseira. Então, assim, eu estou concurseira, mas eu não sou concurseira. Meu objetivo final é atuar como psicóloga. E, assim, faz parte você abdicar de certas coisas para você conquistar algo. Mas não é saudável é, você abdicar de tudo e de todos para isso. Né? Então eu sempre tive meu espaço para lazer, né? para conversar com os amigos, jogar meu videogame, né? escutar uma música. E se eu estava sem vontade de estudar e tentava uma, duas, três vezes e não conseguia, eu preferia relaxar e aí, tentar uma outra hora que eu estivesse mais disponível. Então foi importante é, eu reconhecer esses limites. Né? E sempre quando eu estava chegando naquele limite de saturação, de, de encher o saco de estudar, então eu preferia me respeitar e não ultrapassar essa barreira. Assim, no meu caso, é, o que ajudou muito foi que eu tenho o costume de estudar desde pequena. Então, desde pequena, em de primário, eu já estudava sozinha. E na minha escola, é, eu estudava com bolsa de estudo. Então, todo mês, os três primeiros da série ganhavam uma bolsa. E aí, eu, eu sempre queria estar tá lá entre os primeiros para ganhar a bolsa. E não era assim muito por... É, é, pressão dos meus pais, é algo mesmo de mim, então eu já desde muito tempo já tenho esse ritmo de estudo, então para mim é algo, já, já é algo não é natural, mas é, é costume, sabe, esse hábito já tá mais enraizado em mim, quando eu não consegui estudar, porque realmente eu não tava afim, <risos> e aí eu Preferia não, não forçar demais, claro que um pouco, né? Mas chegava um tempo que eu não tava assim, pronto, não vou. <risos> é, eu não sou uma pessoa muito metódica, na verdade não sou. Então assim, é, eu não tinha essa questão de é, eu vou acordar tal hora e de tanto até tanto, eu vou estudar e todo dia. E... E vai ser assim. Vou fazer um plano, e vou fazer uma agenda. Eu nunca fui assim. Eu ainda tive um pouco isso na época da escola. Mas para concurso, não. Mas assim, isso é a minha experiência. É o que, que serve para mim pode não servir para outra pessoa. Tem gente que realmente se beneficia de uma rotina mais regrada. É, precisa realmente é, é, forçar mais um pouco. Então cada pessoa tem sua história particular. Né? O que dá certo, o que, que dá certo é o que funciona para você. Então para mim é, é, eu continuei da forma que é, é, funcionava. Funciona para mim, na verdade. Então, a mensagem que eu quero dar para os concurseiros ou para quem está pensando em entrar nessa área É que é legal você se inspirar em outras pessoas, ver a trajetória de outras pessoas Mas não é legal você ficar fazendo comparações injustas com outras pessoas Então, é, é assim, muitas vezes a gente não sabe é, é realmente como é que foi a trajetória da pessoa então, assim, tem gente que diz assim, ah, eu passei e nem estudei. E muitas vezes não é assim, né? Ela pode até não, não ter, ter pensado que não estudou, mas estudou sim. Tem gente que, por exemplo, é, é, tem muito tempo dedicado para poder estudar. E tem gente que trabalha mais de 40 horas e tem filho e, e tem que cuidar de casa. Então, tem que... Balan é, é, é, ver isso, realmente né? então é complicado você ficar se comparando e se colocando para baixo em relação às outras pessoas tem gente que tem muita facilidade para aprender e tem, tem gente que precisa é, é, até pra não gostar né? a matéria a dificuldade mesmo demora muito para aprender, então isso é muito particular de cada um, é, e assim, infelizmente pode acontecer de você nessa trajetória se deparar com algumas injustiças, né, tipo de você te achar ah, esse concurso foi comprado, todo mundo que, que, que passa em concurso é porque comprou, mas assim, Pode até acontecer essas situações, mas eu conheço gente que passou porque estudou honestamente, foi por mérito e eu sou uma delas. É algo que dependendo de como, de qual área que você quer né? e dependendo do cenário, como é que estão os concursos, é uma trajetória de médio a longo prazo. Dependendo de como você quer. Então, assim, é importante que você consiga deixar essa caminhada mais leve, para você conseguir sustentar por algum tempo. Né? Então, assim, tem gente que é, é, deixa de, de se divertir para estudar. E aí, às vezes, nem estuda, nem se diverte. Então, é importante você saber dosar, né? Quanto tempo ali que eu estou estudando, então eu posso tá, passar umas duas horinhas aqui descansando tranquilo. Então é muito importante. É, os materiais do Psicologia Nova, é, para mim, são excelentes. Né? Eu já tentei, já cheguei a comprar de outros cursinhos, mas eu não percebia a mesma qualidade e assim eu particularmente prefiro ver primeiro as videoaulas eu gosto muito delas para depois ler os textos né eu prefiro ter esse primeiro contato com o professor é um hábito que eu tenho desde a escola e enfim eu levei para esse hábito também eu funciona melhor para mim assim sim eu quase ia me esquecendo né os grupos de concurso são muito legais. Tipo, eu participei de alguns de psicologia nova que eu gostava demais de tirar a dúvida. Então, às vezes, tava lá de madrugada e eu com dúvida alguma coisa aí mandava e alguém respondia. E também sempre quando alguém é, tinha alguma dúvida eu sempre que possível respondia também porque é muito legal esse troco de informação. Então, é, nos grupos também é, eu vi a questão de qual era o concurso que estava para sair, qual era o concurso que não tinha muita chance no momento. Então, é muito bacana você estar tá informado e estar tá por dentro das pessoas que têm um objetivo é, é, parecido com o seu, né, que estão nessa trajetória. E, enfim, eu espero que com essa entrevista, eu tenha motivado de alguma forma e tenha trazido alguma mensagem boa para alguém nesse momento. Tá? E é isso.